Fala meus queridos, bom dia. Everson aqui, RM Multicel. Mais uma dica rápida aqui pra vocês, ó. Chegou pra nós aqui esse S9, é, troca de bateria, tá bom? Vou dar uma dica aqui pra vocês como retirar essa tampinha traseira dele aqui, ó, sem danificar, tá bom, meus queridos? Jogo rápido aqui, ó. É, deixei aqui aquecido, aqui, 90 graus na separadora, mais ou menos 5 minutos. Já deixei, tá bom? E aí eu venho aqui, ó. A dica que eu quero deixar é com... com... Pra retirada com esse raio-x aqui, ó. Cortei aqui uns pedacinhos, tá vendo, ó? Cortei uns pedacinhos e a gente vai fazer o que aqui, ó? Vem com ele aqui, ó. Coloca a pontinha. Não vou pôr muito lá pra dentro. Põe só a pontinha e você vai bem na moralzinha aqui, ó. Ó. E vai descolando ela aqui, ó. Tá vendo? A cola. Deixei aquecer bem aqui, ó. É justamente para eu tirar de boa Sem danificar nada aqui Beleza, meus queridos? Ó, na moralzinha, tá bom? Travou um pouquinho? Você volta, vai pro outro lado ó, Vai devagarzinho, tá vendo? Ó Ó, na moralzinha Bem devagar Estamos começando mais um dia aqui de trabalho Graças a Deus, pode ser que tenha uns barulhos aí no, no áudio Mas vamos lá, vamos pra cima Ó Moralzinha, tá vendo? Aqui ele trava um pouquinho mais Mas é normal, ó Aí você vai devagarzinho, tá? Tem o então, pessoal que coloca essas espátulas aqui, ó De ferro Ou então o próprio estilete Só que eu acho que isso aqui danifica muito Então essa aqui é mais delicada, tá? Ó, na moralzinha, tá? Aí deu uma brechinha Aí você vem com desse aqui, ó Que é pra você tá levantando mais um pouquinho aqui Ó, tá vendo, ó? Aqui, tá vendo? Levantou. Aí você continua, ó. Continua devagarzinho, na moralzinha. Tá vendo? Bem tranquilinho. Sem pressa. Ó. Vendo, pessoal? Aí eu pego a ventosa aqui, ó. Essa ventosa que eu comprei. Levanta aqui um pouquinho mais. E aí eu venho aqui embaixo, ó. Não entrou, você vai abrir uma brechinha aqui pra você colocar a espátula. Tá vendo? Ó lá. Levantou um pouquinho aqui, ó. Ó. Devagarzinho. Tá vendo? Uma moralzinha. Sem pressa, sem pressa, ó, de boinha. Tá vendo, pessoal? Aí você vem aqui, ó. Deixou aqui Vamos lá pro outro lado Se for o caso você coloca mais um pouquinho para aquecer Na separadora E ó De boinha, tá vendo? Ó, tranquilo Quando ela é original, a cola, ela é um pouquinho mais chatinha. Mas dá pra tirar de boa, sem danificar. Tá vendo, ó? Aqui ele tá mais, um pouquinho mais difícil, porque aqui tem mais cola nessa parte aqui. É aquela dupla face, na verdade, né? Que vem de original de fábrica. Ó. é de boinha, tá vendo? Aí se for o caso, você coloca mais um pouquinho, aquece mais um pouquinho ela, beleza? Vou fazer um vídeo aqui sem corte pra vocês, tá bom gente? Sem corte, vamos, vamos com calma, vamos de boinha, beleza? Desde já, peço que deixe seu like, seu comentário, deixe aí também sugestão de vídeo que você quiser que a gente tá fazendo aqui, Beleza? Alguma sugestão, algum vídeo que você queira que a gente esteja é, fazendo aqui, uma troca de conector, uma, uma troca de tela. Dentro da, da, das possibilidades, né, na medida do possível, a gente vai estar fazendo. Beleza? Esquentou mais um pouquinho? Vamos lá de novo. Vamos de boinha. brasinho. de boinha, tá vendo? Devagarzinho. Coloca aqui só pra, pra apoiar Tá vendo gente Só pra ir apoiando ela aqui ó. Tá Devagarzinho Porque isso aqui é danado pra arriscar pra, pra danificar Então a gente vai de boinha A tampinha traseira original Quando ela tá trincada é ruim de tirar E aí a gente vai deixar muito pouco Pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo Tá bom? Mas eu quero fazer sem corte aqui Beleza? deixar essa dica aqui para vocês <risos> falando com vocês aqui eu vou já falando com os clientes aqui tá bom meus queridos? <risos> vamos que vamos, devagar e sempre. entrando ali tá pessoal eu falei pra vocês vou fazer o vídeo sem corte aqui e o mais rápido possível tá bom <tos> Eu... Miguel, qual a é porcentagem que está aí? 7% está lá no Beleza. Vendo aí pessoal, que eu falei pra vocês, aqui na parte de baixo que tem um pouquinho mais de, de dupla face, então a gente vai devagarzinho retirando, tá vendo? De boinha, tá vendo? já tá começando a levantar, ó. Vamos devagar, ó. Tá vendo aqui, ó? Começando já a abrir. Aqui você pode perceber que tem o O flash Tá vendo Então aqui você vai mais de boinha ó, Na moralzinha, tá vendo Aí você pega apoia aqui ó, Uma espátula de ferro Todo cuidado é pouco Aí o que, que eu faço aqui ó? Eu já vou pegar aqui A outra Vou até pegar um, um pedacinho maior aqui, ó. Vou cortar ele aqui. E vou colocar pra ir de um lado pro outro, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Assim. Tá vendo, pessoal? Ó. De um lado pro outro. Bonitinho. Tá vendo? Aí a gente vai continuar aqui, ó. Aqui tem a biometria dele aqui ó é bem devagarzinho ó. Tá vendo aqui ó, ó passou aquela biometria aqui por cima ó. tá vendo que aí eu sei que se passou por cima da biometria eu não vou ter mais problema com ele aqui de, de, de risco de romper essa biometria Esse flex, tá bom? Ó Tirando aqui, ó Aí eu já tô tendo acesso aqui, já tô vendo aqui, ó As colas aqui, tá vendo? Ó? Então eu já vou tirando aqui, ó Tá vendo? Já vou tirando aqui devagarzinho Entendeu? Ó, tô tirando aqui devagarzinho, ó que eu já vi as colas aqui, ó Tá bom? Tá vendo? Eu já tive acesso às colas então aqui ó, já foi, vou até desligar a separadora aqui, ó, já foi, tá vendo pessoal? Ó, tem flex aqui, tá vendo? Tem o sensor de, de carregamento por indução aqui também, que tem que tomar muito cuidado, tá vendo? Ó, ele vai aqui por cima, então você enfiou aqui o, o, o, o raio-x, vai por cima dele, não vai por baixo, que senão você rompe, ó, tá vendo? Ele é delicado, tá vendo pessoal? Então aqui, ó, vai por cima, ó, sensor de carregamento por indução dele aqui, tá? E aí a gente tira, ó, você vê que é uma dupla face que vem aqui nela aqui, ó. Mas já tiramos ela aqui, ó, sem danificar, sem danificar as laterais aqui, as bordinhas. Porque se você vai com essa aqui, ó, você danifica. Tá bom, meus queridos? O vídeo se estendeu um pouquinho mais aqui, mas essa é a dica que eu queria deixar aqui pra vocês. Beleza? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Que Deus abençoe muito aí. Precisando? Conta conosco aqui. Tá bom, meus queridos? Um abraço. Deus abençoe.